No dia 8 de março, em plena comemoração do Dia Internacional das Mulheres, duas delas comemoraram a recondução à direção do Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná. Quem continua no comando do SACODE pelos próximos quatro anos é a diretora Regiane Ribeiro e sua vice, Stephanie Dan Batista. A cerimônia foi no campus do SACOD, onde Regiane é professora. Estavam presentes, além das atuais diretoras do setor, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz e outras autoridades, além de professores e alunos do SACODE. Quem deu início ao evento foi o Laboratório de Música Antiga da UFPR, que apresentou o concerto inaugural com músicas de Lucrezia Orsina Ursina Vizana. A apresentação foi uma homenagem ao Dia das Mulheres, assim como uma celebração das artes que compõe o setor sob o comando de Regiane e Stephanie. A apresentação foi seguida da assinatura de posse e discurso das diretoras. Ambas se disseram orgulhosas do trabalho feito no mandato anterior e prontas para novos desafios. Agora, as duas estão entusiasmadas para dar início a novos projetos dentro do SACODE. O segundo mandato nos dá um pouco mais de segurança, né, e sabedoria para avançar, mas enfim, eu acho que os desafios eles continuam enormes, né? A gente precisa fortalecer cada vez mais o setor, as artes, a comunicação e o design. Temos muitos planos, né? A gente quer avançar na graduação, na pós-graduação, a gente quer avançar nos espaços físicos, a gente quer resolver problemas que são problemas antigos, né, do nosso setor. Um dos desafios dessa gestão é dar visibilidade às formas de pesquisa e produção de conhecimento dentro das áreas de artes e comunicação. Nós do setor de arte, comunicação e design, a gente tem um, um formato de pesquisa que também pode ser publicado em artigos, em livros, mas muitas pesquisas podem ter um outro formato, outro resultado que é um resultado artístico. Uma performance, uma orquestra, uma exposição, um recital, isso leva muitos anos de pesquisa. Outro plano é incentivar a integração dos cursos de artes, comunicação e design. Eles pertencem ao mesmo setor, mas ficam em campi separados. Entre outras propostas, uma das formas de atingir esse objetivo é dar continuidade e visibilidade ao curso de produção cultural, projeto que tomou forma no último ano. Outro projeto é que um, o novo curso de produção cultural venha a nos... Né, um... Acompanhar, fortalecer, para de fato ter um sacode mais integralizado, com mais ações, mais projetos em conjunto. Nos discursos dos participantes da solenidade, um tópico chamou a atenção. A importância de valorizar a produção acadêmica e artística do sacode. Disso, nosso reitor já sabe e está com as expectativas altas para o trabalho ser realizado por Regiane e Stephanie. Eu espero sempre, claro, que o cenário melhore para as universidades. Nós passamos um período, que foi o período da primeira gestão delas, muito difícil, orçamentariamente, do questionamento das artes, da cultura, do questionamento da própria produção intelectual dentro das universidades. E eu espero, efetivamente, que, num novo ciclo, é, tanto as áreas aqui do SACORI, que foram particularmente afetadas, como da universidade em geral, tenham um, um novo momento. Porque se os últimos tempos demonstraram alguma coisa, é que a sociedade precisa, sim, urgentemente da Universidade Pública Brasileira.